Vamos falar do combate às endemias, principalmente a dengue, está assolando o município. Como é que está esse momento? Como é que está esse combate? É, a nossa preocupação é com a água parada. A gente está fazendo visita diariamente nas residências e a gente tem encontrado é, muita água parada, onde o mosquito ele deixa o seu óvulo né? e aonde a gente encontra é, bastante larva. E nós temos aqui no município umas três ou quatro já é, com, com, vamos dizer assim, uma pandemia, né? Não é pandemia, é um começo, né? E a gente está pegando é, no pé do, do pessoal, bem entendido, e que você que está em casa, você que, que tem água parada, por favor, jogue essa água, não deixe, porque o mosquito, ele tem um ano e dois meses que ele consegue ficar sem se procriar. Então, Agora estamos aí chegando quase no inverno, né muito frio, mas o mosquito ainda é perigoso. Agora conversamos com a coordenadora Mônica, ampliando para nós um, um pouco mais desses fatos e o combate à dengue, às endemias. Nós hoje somos um município endêmico já. Nós já temos casos positivos não importados, já do município mesmo, e isso nos deixa bastante preocupado né, preocupados, a gente pede para que toda a população esteja consciente disso. Para que, como o Josélio falou, não vire uma endemia ou quem sabe uma pandemia, né? O mosquito não respeita é, é, estado. Então, a gente pede a ajuda do pessoal de MAFRA também. A gente pede para que se cuide da água parada lixo jogado em lugares que não se deve jogar, né? Nós não podemos falar da, da, da coleta de lixo nem no município de Rio Negro, nem no município de Mafra, então que é muito bem feito. Então é o pessoal mesmo que tem que ter consciência, e isso que a gente pede é a conscientização das pessoas, porque os casos de dengue que a gente teve no município já foram dois, do município, e mais dois que vieram de fora, e uma das pessoas já teve até internada no hospital, né? Então é, o mosquito, ele ele o mosquito contaminado, ele pode contaminar até 400 pessoas, então é bastante gente, é muito e é muito rápido, é muito fácil disso acontecer, né? O, o, o ovinho do mosquito ele leva um ano e meio para eclodir, então quando ele, ele a, a, a o mosquito fêmea bota. Enquanto não tocar água, ele fica um ano e meio uh, vivo. A hora que toca água, ele clode e aí ele, ele provavelmente já esteja contaminado. Esse é o nosso maior medo e o nosso maior problema, né? É como, como foi a Covid. É a mesma coisa em relação à dengue: é higienização, é só, é só a falta de higiene que vai proliferar essa doença. né? Então, o que, que a gente pede? Limpeza dos terrenos, limpezas das casas, limpezas de ralos dentro de casa, de calhas. Nós estamos com uma equipe de quatro agentes de endemias, pedimos e imploramos que a comunidade deixe elas entrarem nas casas para fazer essa vistoria. A gente tem toda uma, todo um protocolo a ser seguido, né? de... de, de visitação e de, de prevenção mesmo e a gente pede a ajuda de vocês para que isso não vire uma pandemia como foi a covid que a gente está se Deus quiser quase no final, né? Muito obrigado. Portanto, então o um alerta aqui da vigilância em saúde do município de Rondônia através do ZL e também da coordenadora a Mônica de Abreu pedindo essa colaboração para a população Rio Mafrense na realidade para esse momento do combate à dengue